Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 6, a moeda deflacionária. Uma das características que mais assusta as pessoas quando tem o primeiro contato com o Bitcoin é perceber que ele é uma moeda deflacionária. O susto acontece porque durante muitos anos nós vivemos com uma moeda inflacionária. Para as moedas inflacionárias, sempre que ouve-se falar de deflação, é um sinal de que tem algo muito errado com a economia. Mas quando a gente para para pensar, são as moedas deflacionárias que conseguem manter o nosso poder aquisitivo. As moedas inflacionárias, pela própria definição, acabam com o poder de compra de quem possui aquela moeda. Então, se você não conseguir adquirir uma quantidade de moeda suficiente no mesmo ritmo que ela desvaloriza, você acaba tendo o seu poder de compra diminuído sem fazer absolutamente nada. Simplesmente o seu dinheiro num dia vale uma coisa e no outro dia vale menos. Como hoje em dia no Brasil existe uma estabilidade maior da economia se comparado com a década de 80 e metade da década de 90, fica mais difícil perceber como que o dinheiro desvaloriza naquela época a inflação era tão alta que você conseguia perceber como que o seu dinheiro perdia valor de um mês para o outro e até de um dia para o outro. E uma das características que façam que a moeda seja deflacionária é a limitação da sua quantidade. O Bitcoin tem essa característica, já que nunca vai existir mais de 21 milhões, mas isso também se aplica a moedas de papel que possuem lastro. Se esse lastro for limitado, essa moeda também acaba sendo deflacionária. Eu vou dar um exemplo muito simples de como pode acontecer a inflação de uma moeda e como ela pode perder o valor quando não existe um controle na sua quantidade. Imagine uma população com apenas 5 pessoas e que todo o poder aquisitivo seja representado por 50 moedas. E a princípio a gente vai dividir para essas 5 pessoas 10 moedas para cada um. Então, a princípio, cada um possui um quinto do poder aquisitivo total. Essas pessoas fazem negociações entre si, vendendo e comprando coisas, e essas moedas vão trocando de mão. Em algum momento, alguém pode ter 15 moedas e outras pessoas podem ter apenas 4 moedas. Agora, imagina que a pessoa que tem 4 moedas quer comprar algo que valha 14 moedas. Então, ele precisa... Conseguir 10 moedas emprestado. Nesse momento, entra a figura do banco. Aí digamos que uma dessas cinco pessoas vai fazer o papel do banco. Ela tem 10 moedas e ela resolve emprestar para a outra que está precisando essas 10 moedas. Apenas por uma questão de simplicidade, vamos ignorar que existem juros. O problema começa quando você descobre que o banco pode fazer empréstimos em cima do que ele provavelmente vai receber dos empréstimos que ele já fez. Então, se outra pessoa que também tem quatro moedas chegar nesse banco e resolver também pedir mais 10 moedas baseado nas moedas que ele já emprestou, o banco pode emprestar mais moedas e no momento que ele empresta mais 10 moedas ele simplesmente faz aparecer 10 moedas nessa economia e aparece realmente do ar o problema é que todo mundo que tinha moeda agora tem uma moeda que vale menos porque quem tem 10 moedas por exemplo não tem mais um quinto do total como apareceu mais 10 essa pessoa agora tem um sexto do total então, todo mundo simplesmente perdeu o seu poder de compra. Como existe mais moeda no mercado, acaba aumentando a procura pelos produtos. E o preço acaba aumentando. Só que, no final das contas, o que acontece não é que o preço das coisas aumenta. É que o seu dinheiro em relação aos produtos diminui. Porque agora tem uma quantidade maior que foi criada baseada em nada. E quando a moeda tem sua quantidade limitada... O que acontece é que em algum momento, se houver uma concentração de renda, a procura de alguma forma ela vai diminuir, porque todo o dinheiro vai estar tá na mão de uma pessoa e essa pessoa ou esse grupo pequeno de pessoas não consegue consumir a mesma quantidade. Quem está ofertando vai ter que acabar que diminuir o preço das coisas e, as mo e a moeda acaba ganhando valor em cima dos produtos. Como eu disse, o exemplo é bem simples. É, eu estou ignorando vários fatores internos e externos que podem causar impacto numa economia. Mas o que eu quis deixar claro é que a demanda e a procura têm um papel muito forte em cima do valor da moeda. E, ao mesmo tempo, a quantidade de moeda disponível tem influência na quantidade da demanda. Então, há um equilíbrio natural das coisas Onde a valorização e desvalorização da moeda acaba refletindo um aumento ou a diminuição real do montante total de riqueza que se tem. Ao contrário do que é hoje nas moedas inflacionárias, onde a geração de nova moeda não está diretamente ligada ao aumento da riqueza total, e sim da disponibilidade dos bancos de quererem emprestar cada vez mais, pois é assim que aparece o novo dinheiro que é injetado na economia todos os dias. E é esse novo dinheiro que é responsável por desvalorizar o dinheiro de todo mundo. É claro que não, não são só os bancos que são responsáveis por isso, o governo também, com seus gastos, ele também tem uma boa contribuição porque afinal de contas é ele o responsável por imprimir essa moeda hoje em dia na verdade a impressão de moeda nem é algo tão importante se você parar para pensar que as coisas hoje estão todas digitais e movimentações financeiras grandes nem envolvem o papel moeda de verdade então a coisa é mais virtual do que a gente poderia imaginar porque você não precisa nem do dinheiro impresso você pega um dinheiro emprestado no banco o uso deste empréstimo acaba sendo de maneira online, então, no final das contas, o dinheiro nem vira papel moeda de verdade, nem há necessidade de impressão, mas o efeito é sentido na economia, porque esse dinheiro virtual ou não, ele é injetado e ele é usado para aquecer, para aumentar a demanda em cima dos produtos. Uma das grandes utilidades do banco hoje em dia, especialmente da caderneta de poupança, é tentar manter o poder aquisitivo justamente por existir essa injeção de dinheiro na economia, fazendo com que a moeda se desvalorize naturalmente. Existem muitos índices que corrigem a moeda para tentar fazer com que a inflação não derrube muito valor, mas é justamente por isso que guardar dinheiro no colchão, quando você guarda uma moeda que é inflacionária, não é muito esperto. Já uma moeda que tem uma tendência deflacionária, o fato de você guardar ela em qualquer lugar, mesmo que seja debaixo do colchão ou sem nenhum tipo de rendimento, não tem muito problema, porque esse ajuste ele vai acontecer naturalmente, mesmo que você não faça nada. Bom, é isso. Espero que eu tenha sido claro a mostrar que a característica de ser deflacionário não é um ponto negativo, depende muito do tipo da moeda que, esse, que essa deflação está acontecendo. Se tiver dúvidas, críticas ou qualquer coisa, poste aí nos comentários e a gente se vê num próximo programa. Falou, um abraço!